Fala galerinha, beleza? Vamos pra casa? Quanto tempo? Quanto tempo? Bastante tempo Ali com a, a colega. De moto, meu Deus do céu! Eu espero que ele não se empolgue. É, vai eu cheio de moral, né? Para não mandar os outros se empolgar, né? Mas hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu sou só controlado. Quanto tempo sem filmar, quanto tempo sem gravar Ficou um tempinho aí sem fazer nada Porque só em casa, véio. só em casa Fazer nada diferente Muita chuva Mês passado eu tava de férias, só que choveu o mês inteiro E eu praticamente não saí de casa O mais longe que eu fui foi Em Suarana, ali perto do Cabo Aí foi o que eu fiz nas férias Comprei madeira uma tábuas de pinos, comprei duas barras de metalon de 6 metros, fiz uma mesa, cortei toda na esmerilhadeira, aí chamei um colega, chamei Kena, a gente soldou, Pô, ficou do caralho, véio. ficou uma mesa de 2 metros por 70. Pintei o quarto estudo. É pronto E lá meu mini escritóriozinho Comprei um ventilador de teto Botei um ventilador de teto Qual que chama do sol do crepúsculo? Durante a pandemia Isso aqui estava vazio, deserto Sem graça Agora um ponto Engraçado foi Que as oficinas Estão funcionando aos domingos Achei curioso isso E a mulher vai subir aqui Subiu ou não Só direto lisa, amigão. Ai, gente, tô indo pra direita. Pã, Yeah, yeah, yeah. Pã, pã, pã e a polícia ali foi engraçado que ontem eu tava voltando pra casa né? não esquece que eu ia falar não eu tô, tô, tô lembrando aí eu tava voltando pra casa com aquele capacete com, com chifre né e quando chegou na via, na ligação Lobato-Pirajá, eu vi as viaturas andando devagar e eu achei que era Blitz. Aí eu, eu não gosto de procurar resenha ou qualquer coisa que fuja ao escopo real das coisas. Então assim, pra que o Chibrizinho não viram uma piada durante a Blitz. O que eu fiz, abri a, a jaqueta, os bolsos laterais, arranquei o chifre, que o chifre é de encaixe, e por que pedi no bolso, escondi na hora. Aí quando olhei bem eu vi que não era, eu porra, só, só impressão né, eu ah tá, aí peguei e fui, botei o chifre de volta. boa. Chifre, chifre mobile, hot plug. E é incrível, velho, porque o chifrezinho, ele, eles são de encaixe, mas não é mais dizer é que é aquele encaixe que trava, não, não. o que você faz assim e ele sai. E mesmo sabendo disso, eu nunca colei, até porque eu, eu, eu gosto dessa mobilidade, né, de poder tirar quando eu achar que ele não deveria estar ali, ali com a porta aberta. mas confesso a você que eles não caem, não voam sozinho pela graça do divino, porque tem tudo para cair. Yeah, yeah, yeah. Eu marco. Você está aprendendo a andar de moto e está andando com garupa? Nunca faça isso de segurar aí por trás. Que coisa, você vai ficar o braço dolorido aí, como senhor aqui tá fazendo pelo amor de Deus Deixa eu passar para ele não se assustar é? o oh, oh, um senhor mesmo oh, meu Deus do céu aquilo é ruim porque quando a, a moto dá um toque joga para trás a posição do braço ali ela tende a, a flexionar E essa flexão vai fazer com que o seu tronco seja projetado para trás. Sacou? Então pode machucar seus dedos, porque... Velho, vale, vai ser um tranco muito forte. A depender, é claro, do, do, do arranque ou da frenagem. Mas lhe garanto que é... É um jeito ruim de você segurar na moto. O correto é trava com as pernas. Xiii! Errou! Era para eu continuar lá, né? Aí, ó, todo mundo passando reto. Lindamente. Só eu aqui, ó. Viadinho. Foi tentar cortar caminho. tá pegou o caminho errado. Isso aí. Deus tem um propósito em nossas vidas E nada é à toa Pensem sempre assim Não foi um erro, foi um livramento Vai ver se tivesse estivesse indo rápido lá na frente Ou se é alguma coisa Minha mãe sempre fala assim Então cabe a mim manter o livramento, né? <risos> Tendo cuidado Aí tá vai parar, opa! Aí ah, eu tava naquele bolinho de moto lá na frente. um caminho que eu tenho que filmar para vocês verem como é que está é a nova Gal Costa Brother tá completamente diferente a via é outra coisa Enlargueceu demais um trabalho de infraestrutura maravilhoso De respeito Aparentemente, é claro, né, que ainda não inaugurou por completo, vamos ver se foi feita corretamente com todos os requisitos de segurança e durabilidade, né, porque fazer entregar depois de um ano tá tudo desgraçado de novo, aí que merda, né.